Tradição tradicional da engenharia de controle e automação, que surgiu em 2007. Que, na verdade, como o curso é noturno e o pessoal tem a tradição de comer essa fumose, esse frango cheio de pele nojento, pessoal, os alunos da turma de 2006 e 2007 acabaram criando essa tradição de comer, juntaram e um dia eles decidiram: vamos comer e fazer uma graça no bandejão. Foi assim que surgiu o campeonato. O que é ser humano? Qual é a essência que faz com que, apesar do cansaço, apesar da exaustão, continuemos andando, continuemos em frente, enfrentando cada novo desafio, ultrapassando Todos os limites, ir aonde ninguém jamais foi. Esta que nos levou à lua, no reino dos deuses, nos traz hoje ao bandeco para ultrapassar mais uma vez os limites da, fio... da fisiologia humana. Vamos ao hino nacional brasileiro. <risos> Yeah, I